Fala. <risos> fala! Vai falar! não vai? O que? um engraçado, assim, é que é esse grito. É boa? O que? Pelo amor de Deus, eu grito. A... Pelo amor de Deus. Fala, fala, galerinha. que é isso? Só... Eu sou Eu sou o Norberto. Caramba. E esse é mais um elefante literário com a tag. Dessa vez uma tag, faz tempo que a gente não faz, hein? Tag Booktubers Culpados. Mas ninguém não né? a vida é o quê? Inclusive, vimos vários vídeos que as pessoas falavam: Nossa, isso é assim, eu tô tá ligado Não se entende Não tá. A gente tá assim, A gente se inclui A primeira pergunta é Um booktuber culpado que te fez comprar vários livros? A booktuber que me fez mais comprar livros da minha vida foi PAM Inclusive, eu tenho uma antiga lista no meu celular Que eu marcava os livros que eram indicações que eu já tinha comprado, que eu já tinha lido O booktuber que eu escolhi foi Vitor Martins Que eu, eu não tenho uma lista com as indicações que ele deu, mas eu acho que tem muitos livros. Quase certeza que tem vários. Dois, um booktuber culpado por te fazer comprar um livro que você não gostou. Nessa eu fiz o, o inverso. Eu pensei em um livro que eu não gostei e aí eu acho que eu lembro da indicação. No meu caso foi a Pães para a Verdade, indicado Acredito que por Geek Freak, Vitor Vitor Freaks. Geeks Freaks. <risos> Esse é o melhor nome, <risos> meu <Deus. risos> O livro que eu não gostei foi A Lista Negra. Gerando polêmica no canal. Mas, e quem me indicou foi Pan há muito tempo atrás. Ela não me indicou. Tipo, ela indicou no canal, mas não me senti tocado tanto assim pelo livro. Então é isso aí. Não ser objetivo. Não podia, não. <risos> o objetivo não existe. Tem que ser um dos comentários, 3. Okay? Um booktuber <risos> culpado por despertar uma pontada de inveja por ter uma linda estante de fundo. Minha resposta vai ser Kabuki. Ela tem um estante né ah, bem grande Brilhosa, né? Tem uns pisca É, uns, uns tem piscos. uns negócios É, é Kabuki Ka Kabuki TV Vulcarine Pra essa pergunta eu respondi Clébio Damas Porque ele tem uma estante é, Que vai ele do subsolo até <risos> Em cima da casa dele mais ou menos tem uns livros assim Quatro Um booktuber culpado por te fazer sentir Que você lê pouquíssimo por mês Maria Angélica não tem outra resposta, além de estar de filtrinha, né? mas enfim, <risos> Maria, Maria Angélica, porque não tem cabimento aquela mulher. Sério mesmo, você chega, você senta e chora, porque você fica, gente, como é que a pessoa tem uma vida? Não tem cabimento. E lê desse jeito, mas tudo bem, vamos lá E além dela, tem quem? Maíra igual a nossa querida Maíra, do All About The Book, porque a lê. Quando eu penso que eu li muito, ela lê o dobro. <risos> Aí eu fico... Olha. Nossa, eu cheguei a ficar triste. 5. <risos> um booktuber culpado por fazer você achar que você não sabe fazer nenhuma resenha. Gente, eu não teria como não falar de outra pessoa a não ser Tati Leite. Sempre quando ela fazia resenha eu ficava, tipo, babando. Eu, tipo, caramba, como é que você consegue falar tão bem assim, pô? Sério. Eu vou citar aqui Gisele Eberspacher... Eberspacher? Eita. Gisele, desculpa, não sei dizer o teu nome, <risos> mas tô te indicando aqui porque essa jovem faz resenhas que eu fico assim com vontade de ler todas as coisas que ela diz. Não é nenhum livro, assim, se ela faz um pensamento, eu, faço, eu queria ter esse pensamento, é? aqueles. Tu tá saindo do vídeo. Eu tava assim, pé equilibrando. Seis, pergunta número 6. Um booktuber corpaco. <risos> Ah, um booktuber culpado por você criar simpatia por um gênero que não costumava ler. <risos> gente, é o seguinte, eu não consegui pensar isso não. É difícil, que coisa é. ruim. Nossa. O gênero que eu comecei a ler. Assim, a gente, tô tá começando, todo mundo sabe, né? Fantasia. Mas não sei, vocês pensam aí em algum canal que lê muita fantasia? Eu não, eu não me sinto influenciado assim. Eu não, eu, não sei, eu não sei nem o gênero que eu não li e que eu tô lendo mais. Então pronto, vamos pra frente. Passa, pula. Sete. Um booktuber culpado de fazer você achar que é sem graça e antipático. E. Sem graça. Muito a gente precisa contar uma historinha, porque a gente tava discutindo nossas respostas. Ah, e a... quem tu vai dizer? Quem tu vai dizer? Não sei quem. Falamos Gabriel Ma ao mesmo Bom, tempo. Mesmo. <risos> e a gente falou, não, mas muito sem graça. Os dois darem a mesma resposta. Vamos mudar, alguém vai mudar. Quem, quem você falaria? Os dois falaram ao mesmo tempo, tá linda? Tô totalizando. Seja... Então vamos lá. Talita e Gabriel Márcio são as nossas indicações. É, aqui. as pessoas mais engraçadas do booktop, minha gente. Não tem gabamento, não. Muito. Sabe, tá? eu, fico, ah, ó, eu tô, acho que já. <risos> Melhores pessoas, meu Deus do céu. Então, parabéns. <risos> eu fico ansiosa por o Snap de Talita. Melhor pessoa, por pelo... Snapchat é bom. Snapchat. Okay. Oito. Um booktuber culpado por você sentir que você não é tão viciado em livros, ou seja, um booktuber que compra vários livros por mês. Eu vou botar um clássico aqui, né? Que é o Geeks Freaks. Porque, enfim, maiores book hauls aí da história. Eu sempre. Book haul dele. Book hall. Book Almeida, Vitor Hollow. Chipando, tipo, eu, <risos> eu vou dizer aqui nessa pergunta, nuvem literária, Ju, queridíssima, que o okay, quê? Uhum. Apresenta livros e mais livros E quando você vê, <risos> mais livros aparecendo Tem unboxing, porque são coisas novas chegando E sendo recebidas, então, ó 9. Um booktuber culpado Por te trazer para o mundo do YouTube A booktuber culpada foi pão Não tem como ser, porque foi a primeira booktuber Que eu conheci, foi por ela Que eu conheci o booktuber, então é. Foi bom, então, bater aqui é Vou citar aqui nessa pergunta, Léo Do Um Leitor a Mais No momento estava uma pausinha, mas então não aguarda aí. Me fez, talvez, influência pra entrar no booktube. Me fez influência, talvez para entrar no... <risos> Talvez foi influência pra que eu tenha entrado no booktube, sim. Não tava certo, não. <risos> Você trocou todas as palavras, porra. 10. Um booktuber culpado por te fazer parar o que está fazendo pra ver o vídeo que ele postou. A minha resposta, assim, nos últimos tempos a gente já chegou num consenso também que as coisas estão bem corridas. Então, literalmente, a gente parar... Talvez não seja a situação, assim, adequada. Mas uma pessoa que eu sempre vejo nos vídeos e procuro ver assim que sai é a nossa queridíssima Yara do Conto Encanto, que eu adoro os vídeos daquela menina. Meu Deus do céu, melhor pessoa. E ela fala super bem e traz altas discussões muito legais, Sim. né? Então, Sim. Eu já falei isso a ela, inclusive, que ela traz assuntos, aborda assuntos muito legais. Muito pertinentes. Muito, muito pertinentes. Muito, muito, muito pertenente. E assim como ela, Duda do Book Addict, é uma pessoa que eu sempre paro, eu sempre procuro ver os vídeos dela porque também são muito bons. Ela fala muito bem, hein? e aí naquele pertinho da gente? É. De Recife. Recife. Então, enfim, gosto muito do canal dela, sempre tô ali vendo os vídeos e ó, show de bola. 11. E indicar cinco booktubers ou viciados em livros. Bom, além de todos esses que a gente já citou, que estão automaticamente indicados, caso ainda não tenham feito, façam, sinta se à vontade, todo mundo tá guiado. Mas vamos indicar mais cinco. Indica eu. Eita, matado. a gente vai indicar aqui Júnior Costa, do canal Júnior Costa, Desa, do Louca dos Livros, Deia, do Reader's Group e Grazi do Adoro um Livro, além de Gabi, do Little Fangirl. Girl. pessoas. Todo mundo vai falar que são pessoas Mas tem muita gente maravilhosa Ah, momento. como tem, como tem Então é isso aí galera, essa foi a nossa tag dos booktubers culpados Que tiveram influência na nossa vida de alguma maneira Se você gostou, deixa o seu like Deixa aqui nos comentários se você teve influência de alguns desses booktubers ou qual, qual youtuber, booktuber, influenciou vocês a entrar nesse mundo ou fazer vocês lerem mais alguma coisa ou outra. Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Compartilhar o vídeo com todos os seus amigos e seguir a gente em todas as redes sociais. Sim. Valeu. Valeu. Hum, eu não parece que tem espaço mais Você aqui? Então faz um pouquinho aqui. Não, ó. eu tô dizendo a câmera. Não tem espaço mais aqui, fica aqui, eu acho. Sim, porque minha cabeça tá mais perto daqui. Não, tipo, daqui pra cá. Sim, pra prateleira, né? Ah, não tá dando. É a tá gente tá? fica assim. <risos>